bande guru padad dandam bhakta binda samannitam Sri Chaitanya-pravum-bande-nithaananda-sahoditam nanda nanda nang bande radhika Gopi-janna-sama-yuktam-binda-vanam-manoharam binda vanam manoharam vanchakalpataru vasyakipasindu Atitanaṁ pāva-nebha-va-śna-vibhyo-namo-namahā. Mukaṁ karoti-vācālāṁ panguṁ lāṁ gaita-girīmā. Yatke-pāta-mahang-bandi-paramāha-nanda-mādvam. pi āvai kesvāśvacacā sina hi namo namahā Narayana namaskritta marunchaiva narottama devinsara swatiṁ vyaśam tato mudir Sankirtane kishna kathopadeshi gauriya patrashya prakāsa necha rakta guru bhakti yukta bhakti pramadāksha jagodhvaranya dhayam sadapari bhavagnam abhishtoduham tethas padam siva virinchanutam saranyam bhita tuham puno tapal bhava dibutam bandhe mahapurusate charuna sebindam yat padapallabana kachanda mani chataya vispuriji toque me Purnanuragro sasagro sarumurti, saradika mahika da kibam kros. Sri Krishna Caitanya Prabhu ne shi gada dharo Siva gaura bhakta binda. Sri Krishna Caitanya Prabhu ne Shri day daga daru shiva bindu hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram, ram hare Ajanulambita pujo kanuka bodato. Sankirtanoikapitaru kamala yatakso. Vishambaru dijavaru jugadhar mopalo. Bande jagatriyakaru. Karuna Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare mm -hmm. Nama Migangetaba Tava Sura Suroi Rebandito De Barupam Muktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan rupe nasada ajata kalapam Gauri nirantara bibushi tobam bhagam Nara yano priyam anango bhajavishanatham Vagisha Josho Badane Lakshmir Jasvacha Bhakshashi Jasya Stehida Sambir Swam Shingam Ahambhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare hare ram hare ram ram ram hare yeah. jasmad priya priyavyog samjojo janmo sokagni na sakal janisudhyaman dukkhau shadham tadapi duksham aham om manu mama mi bodhemi tavadasa jogam jasmat priya priyobiyog sangyogam janno shokaagni nasakalajni shudajmano dukho shadam tadapi duksham atadhya mo anubhamami badami tabadash priya universal I, they are they are so que as pessoas ignoram a verdade e que é nosso dever remover essa ignorância. Gauri Agostipati Shri Silla Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosamitakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse As pessoas comuns ignoram a verdade absoluta e é nosso dever remover sua ignorância. Se nós não removermos suas ignorâncias e se, pelo contrário, nós quisermos obter deles algum lucro, alguma vantagem, alguma fama, isso é muito perigoso, isso não é bom. As pessoas têm ignorância, mas é nosso dever removê-la, ajudá-los estabelecê-los em Krishna Bhajana, Nós podemos ajudá-los para que eles possam realizar sua forma espiritual eterna, sua Swarupa. Muitas vezes, Prabhupada Bhaksidanta costumava dizer que uh, ele dizia, meu Harikatha não é um instrumento para a coleção de dinheiro, posição, fama. O meu Harikatha não é um instrumento que pode ser utilizado para coletar dinheiro, posição, a fama. meu harikata é a prova de que eu estou servindo o meu Guru Maharaj. Se você ouve o meu harikata, você tem que realizar que eu sou um servo do Guru Varga. Caso contrário, como ele falaria daquela maneira? Então, o Prabhupada vai dizer, que o Harikata, o meu Harikata, é a prova do meu serviço ao meu Guru Varga. Ele não é um instrumento, uma forma para coletar, arrecadar dinheiro, posição, fama. Ele é uma prova do meu svani Seva, do meu serviço à minha instrução sagrada. Infelizmente as pessoas comuns não estão prontas para adorar Krishna. Isso não é culpa delas, é natural. Ninguém vai culpar as pessoas por não conhecerem Krishna, porque por conta de Maya, quem pode entender Deus? Quem pode ultrapassar o oceano das ilusões? Quem pode atravessar Maya? O próprio Senhor Supremo diz que é impossível atravessá-la. Mas aqueles que se submetem aos pés de Lótus de Krishna de maneira verdadeira, eles podem com facilidade atravessar o oceano das ilusões materiais. Por exemplo, nós não podemos depender do Senhor Supremo 100%. Prabhupada disse isso repetidamente. Prabhupada perguntava para Prabhupada: por que você não responde? Porque Krishna não responde, o Prabhupada respondeu, nós não podemos depender do Senhor Supremo ainda 100%. No momento que nós realmente nos rendermos a Krishna 100%, imediatamente nós recebemos uma resposta. No nível de semiconsciência. consciência em algum momento Krishna vai se manifestar. Mas nós não alcançamos esse ponto. muitos casos, eu posso apontar para vocês, uh, que poderia fazer com que nós entendêssemos que Krishna está sempre aqui. Mas nós temos dificuldade em entender isso. Bhakti Pragyana Kesha Maharaj. Na época ele era chamado ainda de Vinoda Prabhu. Prabhupada o chamava sempre, era um discípulo de Bhakti Siddhanta. Ele quis fazer uma pequena organização chamada Vedanta Samiti, lá onde chama Das Babaji Maharaj nasceu, perto de onde ele nasceu, perto da Gaudiya Mishin. Bhakti Pragueran Keshagusamaraj queria alugar um quarto, um quarto numa casa velha. E lá ele queria estabelecer o Gaudiya Vedanta Samiti, sem dinheiro, sem nada. Mesmo assim, existia uma, uma energia vigorosa nele. Ele queria um, estabelecer as ensina, os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu de maneira muito intensa. Como eu tento fazer? Eu não sou um devoto, mas eu tenho esse desejo, diz Shambhava. Eu tentei imprimir livros, eu tentei fazer o que era possível. Às vezes eu via para imprimir livros, Maharaj pegava trem sem bilhete sem dinheiro no bolso. O Senhor Supremo sabe tudo o que nós fazemos, e porque eu sou filho deles, eu ajo assim. Ele queria publicar livros, mas ele também não tinha dinheiro. E às vezes ele conseguia alguma doação, alguma arrecadação de arroz, né, grãos de arroz. Então, um dia, um irmão espiritual sênior veio encontrá-lo, e ele ficou muito feliz. E ele deu um lugar para esse irmão espiritual sentar e conversar E por dentro, porém, ele estava se sentindo ansioso Meu irmão veio até aqui, o que eu vou oferecer para ele? Eu não tenho nada E além disso, hoje é ecada-se arranjar alguma, alguma fruta, alguma coisa Ele estava falando com o seu irmão Falando normalmente Mas dentro de si, ele estava sentindo ansiedade o que, que eu vou oferecer para ele, meu Deus? Não tenho água, não tenho nada aqui. E nesse meio tempo, quando ele foi até a varanda por alguma razão, ele encontrou um passarinho, aqueles uh, E O passarinho soltou... Um, uma, uma sacolinha, aquele passarinho jogou alguma coisa, ele foi pegar aquele pacote e abriu, tinha dinheiro ali dentro, ele começou a chorar. Tinha dinheiro ali e ele começou a chorar. E aí ele se controlou e pediu desculpas para o irmão espiritual e disse, por favor, meu irmão espiritual, você pode esperar um pouquinho? Por quê? Porque eu preciso ir ali ao mercado. Então, ele conseguiu comprar essas frutas, preparou e ofereceu para o Senhor Supremo. E existem incidentes como esses incontáveis na vida dos Vaishnavas, inclusive na vida de Shambdas Babaji Maharaj, está dizendo. Portanto, eu tenho toda a certeza que eu não preciso tomar conta de mim mesmo, eu não preciso me preocupar comigo. Eu sei que o Senhor Supremo está lá. Se eu preciso de frutas, se eu preciso do que for, o Senhor vai mandar. O Senhor inspira o coração de alguém e aquela pessoa manda. Dessa maneira funciona. Então, assim, mesmo que os mesmo eu sendo um mendigo, tudo é possível pelo desejo do Senhor Supremo. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que a alma condicionada ela vai se liberando em porcentagens. Se você já se liberou 10%, 20%, 30%, mas se você chega a 100%, você vai conseguir entender que você pode depender do Senhor o tempo todo. Tente realizar este verso, sente-se num lugar sozinho, cante os santos nomes e pense neste verso. O Guru Varga faz assim e nós temos que seguir este exemplo, temos que acreditar. Dessa maneira nós temos que entender que não não acreditamos 100% no Senhor Supremo é por isso que temos problemas na nossa vida então a condição do mundo material como podemos comparar a condição do mundo material das pessoas materialistas nós podemos comparar no mundo material, poderia ser comparado a uma panela no fogo, e as pessoas querem pular da panela ao fogo, do fogo para a panela. Nós pensamos, ah, como é que eu vou viver a vida, como é que eu vou arranjar dinheiro. Mas se você depender do Senhor Supremo, todos os seus problemas serão solucionados. Se você quiser depender de você mesmo, aí não vai funcionar. A nossa solução é pular da panela para o fogo. Nós queremos arranjar respostas materiais, mas não encontramos nunca uma solução definitiva. A verdadeira solução nós encontramos quando nos submetemos aos pés de lotos do Guru dos Vaishnavas. Essa é a única solução, porque nesse caso a minha aplicação, o meu esforço chega ao Senhor Supremo. Mas se eu estou condicionado, e se o senhor é, senhor é transcendental, como é que eu consigo pular esse é que intervalo? Que pular esse esse, intervalo, que esse, esse intervalo, espaço que tem entre eu e eles, como é possível? Como, como é possível? É Existe um. Um, um espaço um. infinito um. entre nós, entre matéria e antimatéria. Eu não posso nem dizer que a diferença entre o céu e a terra, porque o que não é material nem é o céu. Então, como é que eu posso pular esse espaço que me separa de Krishna? O meu esforço, as minhas orações não podem alcançar o Senhor Supremo. Então, eu preciso fazer este esforço aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Eles podem orar por mim. E aí o Senhor pode me abençoar. Então, Diva Goswami Pada diz... Que o Senhor Supremo, que Nanda Nandan Krishna, que ele fica numa plataforma tal, que da onde nós estamos não conseguimos alcançá-lo. É a mesma coisa. Chiladiva Goswami diz isso também. Mas nós temos que nos contactar com o Senhor Supremo. Caso contrário, como vamos viver aqui? Como vamos chegar até ele? Então Sheila Jivago Goswami escreve. Mas se minha oração não chega até o Senhor, por que que eu vou fazer vida espiritual? Por que que, se eu vou orar e o Senhor não vai escutar, por que que eu vou fazer isso? O que que eu posso fazer? Que eu estou condicionado? E é Krishna é a prakrita ananda ele é a fonte do prazer espiritual não-material. Krishna não está conectado diretamente ao mundo material. Ele não recebe uma comunicação direta. Ele está sempre desfrutando de prema. O único dever de Krishna é trocar amor com as almas que estão naquele nível, com os Vrajavassas. Ele não está interessado em coisas materiais. O que dizer de matar né? Ele não tem tempo, ele não tem interesse em matar puta não. Dentro de Krishna, Vishnu está lá, é Vishnu quem resolve isso. Krishna está sempre desfrutando. Agora, a nossa, nossa, se a nossa oração não vai até Krishna, esse é um grande problema. Nós não nos sentimos inspirados em cantar os santos nomes. Então, o que fazer? e Diva Goswami vai explicar, Krishna vai mandar Sadguru e Vaishnavas, Krishna vai arranjar, Sadguru e Vaishnava está lá, ele vai mandar nesse mundo material e esses Sadgurus e Vaishnavas vão se mover, vão distribuir misericórdia, conhecimento, eles vão perguntar quem quer responder de maneira positiva, eles vão dar Bhakti, eles vão tentar ensinar Bhakti a eles, Ao ouvir ou falar o Harikatha, muitas vezes nós citamos um verso, espero que vocês se lembrem. A língua material. Os olhos materiais. Não podem pronunciar os santos nomes. Muitas vezes eu já expliquei isso, mas vocês se esquecem. está é escrito no Bhagavatam. Aqueles que têm inteligência verdadeira, eles vão... Uh, evitar associação material. Se o pai, a mãe, se todos forem materiais, eles não vão aceitar ninguém, porque eles vão estragar meu bhajana. Eu vou ter que arranjar minha própria vida. Ah, você tem que colocar óleo na sua própria máquina. Se você mostra atração demais, você vai ficar enferrujado, você vai ficar preso em maia. Pense em se liberar, não seja tolo. Então, é inteligente. Eu estou observando quem é inteligente. Quem é inteligente? Aquele que não está interessado em se associar com a matéria. Ele não tem interesse na associação material. Ele só tem interesse em se associar com os sadhus. Esse é inteligente. Por quê? Por quê? Porque o sadhu não fala sobre coisas materiais. Ele não está falando de ganhar e perder dinheiro. Como você vai desfrutar sensualmente? Ele não fala sobre isso. Eles, dão, eles falam só harikata para que você cresça a sua consciência, para que a sua consciência se, se desenvolva. Então é por isso que aqueles que são realmente inteligentes, estão sempre interessados em se associar com sábios. Porque agora o grande problema é que, o maior dos problemas hoje em dia, nós devemos dar prioridade a isso. Que hoje em dia, no nome da associação transcendental, ocorre a associação material. Ou seja, as pessoas querem se relacionar com santos, mas elas se relacionam com falsos santos. E isso não pode ser uma solução. A Gaudia Mata está onde tem um sado da Gaudia? Se não tem um sado elevado ali, por que você vai abrir um templo? Se o verdadeiro sado, o Silvestre puro é um templo, ele, pessoalmente, é a Gaudí Amat. Onde quer que ele esteja, na América, na França, nos Estados Unidos, ele não vai perder seu próprio caráter, seu próprio comportamento. Ele vai seguir regulações estritas. Ele não vai fazer concessões em relação à filosofia, Concessões em relação ao comportamento. Se hoje eu vou começar a fazer concessões para vocês, em pequenas coisas hoje, vamos supor, vou fazer um, ah, isso aqui você pode fazer. Aí no dia seguinte eu vou fazer alguma concessão para outra coisa. E depois de amanhã eu vou fazer concessão para outra coisa. E assim eu perco meu achara no meu comportamento, perfeito. Então nós temos que ser bem rigorosos. Esse é o meu amor por vocês. Quando eu falo de maneira dura, quando puxo a orelha de vocês, isso é o meu amor. Vocês podem realizar isso ou não. Se vocês não quiserem realizar isso, vocês podem. Goswami vai dizer que é por isso que o Senhor manda devotos puros pelo mundo. Jagannatha arranja sadhu sanga. Caso contrário, para onde irão as almas condicionadas? Se você compra um livro e lê, você não vai entender plenamente. Sem Sadhhu Sanga você não se conecta, conecta com o Senhor Supremo. É por isso que Jagannatha, o Senhor do Universo, manda devotos puros. E assim nós podemos assistir seu comportamento e encontrar soluções. Eu disse isso, né? Eu expliquei isso, mas você não se lembra. Is lembrar é Bhakti. Is Bhakti. Lembrar é, Bhakti. Is Bhakti. Lembrar é Bhakti. Bhakti. Esquecer, não é Bhakti. Se lembrar é devoção. Love, se eu amo, you, se eu amo você, eu me lembro de if você. You, se eu amo am você, mas eu não me lembro de você, como é possível. Se eu amo o Senhor, eu canto sempre, eu recito sempre os santos nomes, porque eu sempre me lembro dele. Você vai amar o seu filhinho, e ele vai para a escola. Você fica pensando, o que será que ele está fazendo lá? Será que ele está bem? Aí ele vem de tarde e volta para casa. Você quer preparar alguma coisa para o menino comer? Seu marido pode vir, então você tem que fazer o jantar. Porque você tem amor por eles. Sim, amor material. Então, priti e smriti são a mesma coisa, memória e amor vão juntos eles caminham juntos essas duas coisas amor e então, isso memória Janardana Krishnadvam kho shadaiva adharma silasya shudhkita sh anugraha ye ho charantinunam Bhutani bhavyani janardanasya butani bhavyani janardanasya i'm in the associate of bhagavan os associados do Senhor, o o Senhor Supremo, religião, eles vêm ao um mundo material pelo desejo do Senhor Supremo. Os falsos achinados, porém, seguem a Dharma. E as pessoas comuns também, elas acham que estão desfrutando, mas no nome do desfrute, eles vão indo na direção do inferno, de um karma mais pesado. Of eles não têm right. acesso ao verdadeiro desfrute espiritual. Um desfrute material, então, de material, pode, levar material pode, levar pode levar ao inferno. So Aqueles In que são Vaishnavas Grihasthas, eles são muito atentos. Os verdadeiros Vaishnavas, mesmo sendo Grihastas, mesmo morando em família, às vezes são mais elevados do que aqueles que estão renunciados. Como assim? Sim, Janata Maharaj era um Grihasta, mas ele agia como um Acharya. Todas as personalidades, sadhus, munis e irishis vinham se consultar com ele. O próprio Sukadeva Goswami. Porque se eu vou ensinar o Bhagavad Gita, eh e onson so is going to greet the cream your uh, onson um na uh, the uh, so going to greet the cream so better go and take side maharaj tomar assistência que não é porque alguém é filha de um orixá que Baitre tal pessoa Pisa, vai uh, dar aula sobre o bagavanta de maneira perfeita não essa perfeição precisa ser é, é, desenvolvida Rajasri. real desenvir rajashri então, Maharaj então, está falando desse Raja Shri. Então, Raja Shri significa o rei King entre os Rishi. sábios. Então, Raja King, Raja, Rishi. mais Rishi. Então, ele é considerado o rei entre os sábios. Ele é ao mesmo tempo rei e sábio. Out of jealousy, we don't like to give honor to right personals. Por conta de, de inveja, a gente não quer dar honra para as personalidades corretas. A gente tem uma mente muito pequenininha. Talvez na nossa sociedade exista um sado. Para quem nós deveríamos dar honras? Mas ninguém vai dar. Por quê? Porque elas são ciumentas, elas têm inveja. E tais pessoas não conseguem fazer vida espiritual. Porque essa inveja é o maior dos inimigos. Se você tiver inveja de qualquer sábio, você vai criticá-lo. Então as pessoas não conseguem se ajudar e ajudar os demais. Mas meu irmão, Maharaj está dizendo que Param Gurudeva não foi. Não, Shila Bhakti Goswami Maharaj não foi pro pregar no ocidente, mas ele disse mas meu irmão espiritual, Srila Goswami Maharaj e Srila Bhakti Hridaibhan Maharaj foram para o ocidente. Que maravilha, eles são grandes pregadores. Você acha que isso é inveja? Que ele ficou com ciúmes? Se seu coração é pequenininho que você não consegue dar honras aos demais de acordo com as suas verdadeiras qualidades. Eu não estou falando que você vai ter que honrar qualidades falsas. Nós temos que pelo menos glorificar os Vaishnavas. Eles têm qualidades imensas, mas a gente não consegue fazer. Ah, é inútil. Eu que sou grande. Isso não é Vaishnavismo. Prabhupada preocupada muitas vezes. O coração é tão pequeno que nós não temos coragem de admitir as, trans as qualidades transcendentais dos outros. Nós sempre queremos estabelecer a nós mesmos. Mas o sábio puro, se você quiser testá-lo, você tira tudo dele. fazer uma, um desafio, se você tirar tudo deles, eles continuam desfrutando. Os sados, os sábios, os Vaishnavas continuam desfrutando porque eles têm uma associação interna com Krishna constante. Eles sempre se sentem e agem como crianças. Então, aqui neste ponto está escrito que aqueles que são aversos a Krishna, aversos ao Senhor do Supremo, eles não sabem porque não querem fazer bhajana, eles não têm informação. Eles estão atrás de desfrute material. Pensado for lá. They are not going to go. Man, come on. This way you can infinitely pure. You cannot get enjoyment. True enjoyment come. I can show you. Not speaking. Tamaro está dizendo. That Que é difícil entender o verdadeiro desfrute, porque o verdadeiro desfrute é espiritual. Ele é muito elevado. É por isso que o próprio dizia que as pessoas ignoram a verdade. Mas é nosso dever estamos sentados na cadeira do sábio. Por que que você deveria me respeitar? Por quê? Para olhar minha roupa? Por quê? Porque? O sábio, ele tem misericórdia, ele tem tanto afeto, tanto afeto. Se você cortar o coração, você vai ver quanta ele transborda de afeto e compaixão. O sábio pensa são todos meus filhos. Então, se o Sada tivesse se casado, ele teria filhos das da, da idades de todos, não? Então, eles pensam, na verdade, que todos são filhos dele, porque ele não casou, ele pensa que todos são seus filhos. Então, ele tenta ajudar a alma condicionada para que ela se sinta confortável em fazer o canto dos santos nomes, em fazer bhakti, em fazer bhajana. Se numa posição difícil o Vajinava se sente confortável, é porque ele é um siddha-mahatma. Ele enxerga a realidade difícil como algo positivo. Então ele tem uma visão transcendental. Eu não espero que todos vocês tenham uma visão transcendental, que vocês enxerguem. É, o, que, o significado espiritual das coisas, mas eu quero mas talvez um dia eu quero que você chegue lá, eu quero te ajudar. Por isso que eu pergunto se você está casado, se você não está casado, por quê? Eu quero saber como é a situação da sua consciência, seu gosto. Dessa maneira eu vou fazer algum arranjo para que vocês se sintam confortáveis de adorar Krishna de maneira apropriada. Não que eu queira colocá-los em perigo, não, esse não é o meu dever. Então, nós dependemos do sadhu, porque está escrito no Bhagavatam, que eles nos dão Harikata transcendental. E assim eles nos ajudam a cortar todos os nossos anartas, todos os nossos defeitos. E aí finalmente nós nos sentimos livres, dessa maneira, o próprio Sukadeva Goswami, foi falar com Janaka Maharaj. Grandes personalidades foram a encontrar Janaka Maharaj. Ele é o pai de Sita, sim, de, de Sita. Então, mesmo em Gryasolai, ele era o guru do todo mundo, não do todo mundo. Mesmo os jimigores, eles podem facilmente fazer o guru Bhakti ele era, os os semideuses consideravam Thakur como um guru. Mesmo ele estando na posição de Grihasta, ser um Grihasta não é uma coisa suja, depende da sua ação, da sua atitude, como que você vive, como você embeleza a sua vida com a sua devoção, para que o Senhor se interesse por você. Existem infinitos devotos Grihastas. Cujo comportamento satisfaz o Senhor Supremo, Doita Gosai, Rasikananda, Shamananda Prabhu, todos eles. Srinivasacharya. Esse não é o problema. A pessoa ser casada ou não. O ponto é outro. É um ponto muito sensível. Você tem que tentar alcançar esse ponto para realizar o que eu quero dizer. Muitas coisas eu gostaria de dizer, mas nem todos vocês vão entender tudo o que eu quero dizer. Então eu tenho que falar aos poucos. Eu estou falando de acordo com o nível de consciência de vocês aqui. Então, Pada vai dizer que o Senhor Supremo arranja, faz um arranjo, ele manda algum sado e eles falam harikata. E eles vão amar a alma condicionada. Porque um sadhu, Guru Vaishnava, você não pode compará-lo com incontáveis pais e mães que você recebeu na sua vida. Nascimento após nascimento. Você recebeu pais e mães em vidas incontáveis, não é? Se você pegar o afeto de todos os pais e mães que você teve, você não pode comparar com o amor dos Vaishnavas, porque os Vaishnavas têm um amor espiritual por você, transcendental, não material. Então aqueles que têm muita sorte, eles vão tentar alcançar o afeto do Guru dos Vaishnavas. Eles vão sentir afeto pelo Guru dos Vaishnavas. Assim eles chegam ao afeto de Krishna, ao afeto de Bhagavan. Então, o Senhor manda os devotos no mundo para que eles possam olhar o que está acontecendo, onde estão os problemas, e, acordo com isso, eles falam Harikata. E, pelo Harikata, eles cortam todos os anartas e o condicionamento da alma, e eles liberam a alma. Então, vamos supor uma outra pergunta. Nós estamos dizendo que o Senhor é transcendental, que Ele é a prakrita, que Ele é não-material. Que a alma condicionada está num corpo material, prakrita. Mas e o Guru Vaishnava? Está escrito no Shastra que o Guru é transcendental. Então, qual é a pergunta? Ah, ele é transcendental, mas ele está na matéria, então nós ficamos confusos. Nós lemos no, no, nos Vedas que os Vaishnavas são transcendentais, que eles são a Prácrita. Eles não então, são materiais. Tem um então, tem um problema. Como é que a gente soluciona isso? A gente está vendo ele, ele na matéria. O santo na matéria, o, o Vaishnava na matéria. O Senhor é transcendental, os Vaishnavas são transcendentais. Como é que a gente consegue entender isso? Divagução me explica que a alma condicionada, para liberar a alma condicionada, lembre-se disso. O Vaishnava pura. Para liberar a alma condicionada, ele não cai. O Vaishnava puro, para liberar a alma condicionada, eles não pulam em maia, eles não mergulham em maia. Mas então, as pessoas estão queimando na ilusão, no apego na luxúria. É uma sensibilidade muito elevada, o Vaishnava tem uma sensibilidade tão elevada que ele sabe, ele consegue Exatamente. pensar nas suas vidas passadas, na sua vida presente, na sua vida futura. Então, de acordo com as características, com a sensibilidade extrema dos Vaishnavas, mesmo eles não pulando dentro do fogo no qual você se queima, eles sentem que, que dor você tem. Vamos supor que alguém esteja se queimando, brigando, mulher, crianças, filhos, todo mundo brigando. Hum? Queimando por conta de problemas, faltas, tantas coisas que podem acontecer, não? Imperfeições e por essas razões as pessoas estão sofrendo. E por isso, Mahaprabhu pronuncia este verso. Hum? O fogo da floresta da ilusão está sempre aceso. Este é um grande problema. E qual é a solução? Mesmo que o Guru não fique com você na sua família, quando ele olha para você, ele vê o seu rosto que tem dores materiais, ele entende a sua mente. Você não precisa nem falar. Antes de você falar, ele já conhece seu coração. Se alguém estiver sofrendo muito Às vezes tem um filho que está doente O pai, a mãe, cheio de problemas Alguém que vai e agride um Vaishnava, Ou agride uma a pessoa Não agride o Vaishnava, agride a pessoa O Vaishnava olha e sabe que aquela pessoa está sofrendo O Vaishnava sente a sua dor mesmo que ele não entre dentro da sua casa, da sua família, ele consegue realizar que tipo de dor você tem. Os Vaishnavas têm uma sensibilidade elevadíssima. De acordo com isso, eles oram para o Senhor Supremo, para que o Senhor Supremo te ajude. Então, o que Goswami Pada queria dizer no seu sandarbas? Como, como um, um sonho like Jiva, me dá esse exemplo como um sonho você so, vai observar you alguma coisa um você vai sonho em sonho às vezes nós achamos uma solução num sonho. Talvez as pessoas estejam sofrendo em suas vidas familiares. Mas aquele fogo não vai queimar o devoto. Então Maharaj está dizendo que os Vaishnavas observam a dor dos demais. como que alguém que tem um sonho. Ele, o Vaishnava é quase como se ele sonhasse com a vida dos demais e ele conseguisse entender a vida dos demais. Eles não vão se meter na, na, no problema material. Mas essa é a definição de Paramahamsa. Para liberar uma alma condicionada, não é que ele vai se jogar dentro de maia e vai cair. Então, como que ele vai salvar as pessoas? O Vaishnava, o Guru, é aquele que pode livrar você, mas ele não vai cair no fogo. Se alguém dizer, eu quero liberar tal pessoa, então eu caí. Não, então ele não é um Guru. O guru Deva é Patita Pavan. O Guru é Patita Pavan. Por quê? Porque ele pode liberar aqueles que caem sem cair. Se ele pessoalmente cair, então ele não é um Guru. Então, Diva Goswami Pada explica isso. Como num sonho, o Vaishnava entende a sua vida. Eles sentem a dor dos, da, das pessoas e encontram soluções. Mas eles não caem. Então eles se conectam com Krishna. As pessoas querem se conectar com Krishna, mas Guru Krishna está sempre ocupado com a vida transcendental, com suas atividades transcendentais. Mas é o Vaishnava então que nos conectam a Krishna. Mesmo que Krishna esteja ocupado com o mundo material, Krishna não só arranja o Guru, se nós fôssemos entender tudo o que Krishna nos faz. Primeira coisa, Krishna toma a forma de Balarama. Balarama toma a forma das quatro expansões principais de Krishna, Sankarsana, Vasudeva, Pradyumana, Aniruddha e Sankarsana. Chaturviuha as quatro formas de Balarama. Depois, de, de, de, de, de Sankarsana vem a forma do Mahavishnu. E do Mahavishnu, ele é Karanadakasaya e Vishnu. Depois ele entra dentro do universo e ele é Garbodakasaya e Vishnu. Depois ele está dentro de cada uma das brahmandas. Cada uma das brahmandas. Depois disso, o Senhor Supremo vai ficar no oceano, no oceano de, de leite, dentro desse universo. E depois existe da Vishnu, que está no coração de todos os seres, ele é a super alma. Veja o arranjo que ele faz para nos dar misericórdia. Você não consegue arrumar nem seu quarto. Como é que você, como, como é que você pode entender o, o arranjo que Krishna faz? para nos salvar, para, para nos dar misericórdia. Então, dessa maneira, o Senhor encontra soluções para a nossa vida. Dessa maneira, vamos falar agora de Udhava e Krishna. Udhava faz essas perguntas e finalmente o Senhor vai dizer por esse encontro entre Jadu Maharaj, Maharaj that, e o Yogi, Yogi Avaduta, Avadu aquele sanyasi que caminhava really pelo Avanza. mundo como um avaduta. Na verdade, aqueles que são paramahamsas, mm -hmm. eles estão sempre aprendendo mm -hmm. algo. <coughs> <aprendem. coughs> os sanyasis Even verdadeiros, that that, that os paramahamsas, estão sempre aprendendo. Do que quer que aconteça, eles aprendem algo. Esse é o que é ido para Mahamsa. Ele está sempre aprendendo. <risos> Nós estávamos falando sobre como um elefante, elefante traz problemas desnecessários, elefante, traz problemas desnecessários <susurra> para a própria vida. Você sente com o e Pense de maneira, uh, medite profundamente, reflita em todos os, os arranjos materiais que as pessoas fazem. Quanto trabalho eles têm, por exemplo, para fazer um prédio de 150 andares? Por que, que eles precisam fazer uh, aviões supersônicos? Você não consegue entender isso que eu estou dizendo? Tudo isso é desnecessário. Se todos nós cantássemos os santos nomes adorássemos adorássemos Krishna, o mundo inteiro seria como uma plataforma transcendental. Mas você quer fazer fábricas, isso porque você, quer, você deseja coisas, você tem luxúria. Então, por conta da luxúria, você tem demandas, e aí por isso você precisa produzir coisas. E as pessoas precisam comprar e produzir. Se você pensar em toda a economia do mundo, a economia do mundo corre atrás do desejo do, da alma condicionada. Cristina, explica isso. Venha brincar comigo com as vacas na natureza. Ah, mas eu quero me tornar Ravana, eu quero ser rei do mundo, eu quero ter palácios. Então vão e briguem uns com os outros. Esses problemas não seriam necessários. O Krishna está dizendo, você convida problemas na sua própria vida. Quem convida problemas na sua vida? Quem você quer dar a culpa para quem? Você, você traz problemas para a sua vida e quer dar a culpa para Krishna, Krishna. Krishna diz: esses problemas existem para fazer você entender que esses problemas não, eram, não seriam nem necessários. É para você sentir que tudo isso é desnecessário. O mundo inteiro poderia se tornar como Vrindavan. Se as pessoas obedecessem os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, o mundo inteiro seria como Vrindavan. Todo mundo cantando santos nomes e adorando Krishna. Todos abençoando uns aos, uns aos outros. Mas essa luxúria é uma doença. Então, como corona. Se você falar com uma pessoa que está doente, a doença vem para você. Então, todo mundo se contamina com essa, com essa luxúria. Mas, a você tem que ser muito Muito cuidado para lidar com isso. Às vezes, não é possível não, não é que você tenha que jogar fora seu pai e sua mãe. Se nível do apego não significa isso. Mas ao mesmo tempo você não vai é, viver em função da relação material. Então, nós temos que entender sinais. Maharaj está dizendo que ele recebe um sinal para falar sobre algo. Ah, as pessoas trazem problemas para Maharaj, e Maharaj dá respostas, e elas vêm para ele como um sinal. Eu nunca procuro problemas. As pessoas querem resolver problemas materiais, mas essa não é a função da vida? O mundo inteiro é como uma, uma floresta pegando fogo. Você pode provar que o mundo seria como o qual, é a Qual a utilidade da a, a organização da UNO? Vocês sabem por que esse corona se espalhou tanto? Porque as pessoas são corruptas, Não, porque eles queriam vender remédios. Se existisse amor entre todos os seres humanos, isso tudo não aconteceria. Quando não tem amor, existem política e complicação. A complicação é você que convida para a sua vida. Então ontem nós queríamos discutir esse ponto, que o elefante desnecessariamente convida problema. Venha, problema, venha. Se o problema não vier, ele chama problema. O tolo que está encarregado da goxala, ele queria convidar problemas. Eu digo para ele, não chame essa pessoa aqui, eu estou vendo que está vindo problema. Não, não, não, ele melhorou. Eu falei, não, ele é um tolo, cuidado, e você também, não deixe essa pessoa entrar aqui. Ah, não, eu preciso dele. Aí quando o problema vem, ele fala, ah, Maharaj, socorro, ele criou o problema. Ache uma solução. Há uma condicionada, é assim. O Vaishnava fala, não faça isso, estou sentindo que essa pessoa vai trazer problema. Ai não, ele é bonzinho. Eu não estou procurando dinheiro. Se qualquer um de vocês quiser cuidar da Goshala, pode ir lá coitar. Eu estou falando na frente do Bhagavatam. Qualquer pranami que me davam, qualquer doação que me davam, eu deixava o dinheiro com esse rapaz. Mas ele caiu cometendo ofensas. Se eu precisasse de 25 centavos para atravessar o rio, eu falava para ele, você pode me dar 25 centavos? Tudo que me doavam eu deixava com, essa, com esse outro devoto. Se eu falar mentira, eu posso, sair, eu posso queimar aqui. Eu vivia a minha vida assim. Mas esse homem não pôde aprender de mim. Ele acabou caindo. O homem que cuidava... Do dinheiro que doavam Você para Maharaj. Quem sabe por que caiu, não? Quem pode falar Harikatha? Eu preciso de um candidato limpo que possa absorver o que eu estou dizendo e continuar repetir o que eu estou dizendo, ensinando e agir dessa maneira. Então o elefante vai atrair problemas na própria vida. A armadilha está lá. E se você cair na mira de quem é a culpa sua Agora nós gostaríamos de falar Das abelhas que coletam mel Essas abelhas Coletam tudo O dia inteiro E fazem Um, um colmeia. Durante anos, elas fazem uma gigantesca colmeia. E vem um homem cruel com fogo, manda as abelhas todas embora, eles quebram o mel e vendem no mercado. Não é assim que funciona? E por que você acumulou aquilo a vida inteira? Você se ocupou em acumular coisas a vida inteira. Dessa maneira, todos os grihastas que não fazem guru Vaishnava seva que não fazem nada, eles estão fazendo uma colmeia cheia de dinheiro para os amigos, para os filhos, para a esposa. conheço, eu sei como funciona. Um devoto, acho que é da Austrália, diz Maharaj. O nome dele é Bindu Madhav, ele é da França. Ele era da França. Ele gostava muito de mim. Ele tomou a iniciação de Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj e vinha conversar com Bhakti Pramudhupuri Goswami Maharaj. Ele era sênior a mim. Ele me amava muito, gostava do meu comportamento, disse Shambhava, esse devoto francês, discípulo de Shirdar Maharaj. A esposa já tinha morrido. Ou tinha ido embora, eu não sei. Eu nunca perguntei onde estava a esposa dele. Mas enfim, ele acabou perdendo. Ele colocava tudo no carro. Ele tinha todos os um carro com livros, com todos os harikatá. O quarto dele era o carro. Ele morava no carro. Ele ia no banheiro público. Um dia ele quis se casar de novo. Ele quis fazer um arranjo. Eu vi a esposa dele. Ela veio aqui. Em 1996, eu acho, de Shambaba. Ela era muito jovem, a moça. E ele já tinha uma certa idade. E o que aconteceu? Eu descobri que essa senhora, que essa moça, ficou com tudo que ele tinha, com todo o dinheiro dele. Ele colocou tudo no nome dela e ela foi embora. E deixou ele e depois, sem nada. De novo ele se tornou, e ele se tornou de verdade um mendigo de rua. Eu fiquei sabendo que ele abandonou o corpo. As pessoas convidam problemas para a própria vida por conta da luxúria. Se a luxúria não estivesse lá, eu desceria sem roupa. A roupa também é um peso. Se não, se, não, se não houvesse a luxúria, as pessoas não precisariam de tanta roupa. A mente estaria livre, não? Né? Como uma criança. Quem que tem que se importar com ficar lavando roupa? Joga tudo fora se você não tivesse luxúria, não é? Mas nós temos luxúria. Então o décimo quinto guru é o homem que roupa. O mel das abelhas, depois que as abelhas vivem anos e anos e anos produzindo aquela colmeia cheia de mel. E eles sem misericórdia nenhuma quebram a colmeia e levam o mel embora. Isso nos ensina ah, sobre não acumular coisas. Aqueles que estão coletando as coisas, eles são o meu décimo quinto guru. Eles me ensinam o que eu não devo fazer dois anos as abelhas fizeram uma colmeia cada vez maior, cada vez maior, e alguém de repente veio com fumaça de fogo ali. As abelhas saíram. As abelhas querem proteger, mas eles, elas não suportam a fumaça. Todas elas vão embora. E aí, eles levaram o mel embora, não? Porque o mel é delicioso. Então, aqueles que não veem utilidade em dinheiro, em posição no corpo, aqueles que não conseguem usar todas essas coisas para o Krishna Seva, que o corpo, o dinheiro, a posição, tudo necessita do Krishna Seva. Essas pessoas não vão perceber que maya vai roubar tudo um dia. Agora eles ficam guardando, guarda, guarda, guarda, guarda para o futuro. Eu conheço um monte de casos assim, em Krishnanagar, quando eu costumava vir a Bengala. Tinha um devoto sênior, discípulo de Bhaktadeita Madha Goswami Maharaj, ele gostava muito de mim. Então, Maharaj, ele ficava a dez quilômetros daqui. Krishnanagar, ele morava aqui perto. E lá, esse Vaishnava me contou que existia um devoto que coletava muito dinheiro. Ele doava alguma coisa para o templo e guardava o resto no banco. Ele não contava para ninguém que ele tinha essa conta no banco. Ah, ele morava no templo e guardava dinheiro no banco. Ele dava um pouco para o templo e um pouco ele botava no banco. Ninguém sabia quanto dinheiro ele coletava, quanto que ele, quanto que ele tinha. Um dia, o que aconteceu? Sem nenhuma informação, ele morreu. E, e as pessoas que moravam no templo, o presidente do templo, ficou sabendo que ele tinha um depósito de dinheiro. Eles foram até o banco. Você pode devolver o dinheiro? Esse dinheiro ele coletava em nome do templo, nós somos sannyasis. Não, a gente não vai dar não. Não tem nenhum documento dizendo que ele deixou isso para vocês? Ele colocou vocês como herdeiros? Não, então a gente não pode dar nada. Todo aquele dinheiro coletado em nome de Krishna foi para o governo. Veja, esse é o resultado final. Guardava dinheiro escondido esse sannyasis. E o governo pegou tudo. Ele podia ter pelo menos colocado alguém, não? Dizer, olha, tem dinheiro lá. Eu vou descrever o nome do templo. Não, ele não fez isso. Então, imagine que karma. Amém. Esses exemplos. Os últimos ensinamentos últimos de Bhagavan Krishna até para Udhava, a gente poderia discutir sua vida inteira, não só um mês em Kartika. Então, de qualquer forma, Avaduta Sannyasa falou: aqueles que coletam mel são nossos gurus. Porque eles vão nos ensinar que se você ficar guardando tudo, o vai poder pegar Muito tudo e você perde sua vida, seu esforço, seu dinheiro, a oportunidade, agora sua alma nasceu no Brasil, talvez na próxima vida ela pode nascer na Índia, não pense de acordo com o seu limite corpóreo, é meu pedido aos pés de lótus de todos vocês, tentem sair do limite corpóreo, caso contrário vocês não vão entender do que nós estamos falando. já nisso da jaman tadapi duksham atadhya aham bhmn bhmmi badame tadada sajogam vanchakalpaturushi que passa patitaanu paavunhoish I can discuss this lokha partial discussion done but still complete discussion I need if I if you see the picture of this lokha but this lokha speaking can go man I can explain maybe in the evening because anyway time can never find it. We can make competition with time, but time can never. Time is merciless. Time is merciless. Cannot help.